Olha, eu sou o campeão e hoje... Sexo. Ah... Não, eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre... Mas você gosta de sexo, né? Não, na verdade... Sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo. sexo. <risos> É, muitas vezes a gente que é sexual se sente assim na vida. As pessoas não falam literalmente assim, mas a ideia de você gostar de sexo, almejar sexo, preferir sexo sobre outras coisas, é uma coisa que as pessoas tendem a assumir demais sobre literalmente todas as outras pessoas. E para uma pessoa assexual, isso pode ser tenso. E por causa disso, às vezes a gente cria algumas piadas, expressões, simbologias internas que representam algo para a gente que outras pessoas geralmente não entendem. E é sobre essas simbologias que eu quero falar hoje. O bolo é um forte símbolo sexual bem descontraído que as pessoas adoram usar e relacionar com a sexualidade. Eu já usei em thumbnails, mas... Então, hoje em dia tem muito a ver com o que eu estava falando agora mesmo. Diferente dessa ideia de que todo mundo gosta de sexo, para sexuais é bem comum que várias outras coisas sejam mais interessantes do que sexo para eles, né? E uma das coisas bem normais as pessoas gostarem é... Bola. Então é bem recorrente de que existe essa piada de que bolo é melhor do que sexo E que as sexuais preferem bolo a sexo Mas pros exes que tão gostam de bolo, preferir pizza, preferir uma lasanha, sei lá, tá tudo bem também, gente Não é uma ditadura do bolo O mais interessante é que isso não acaba aqui Por mais que hoje tenha muito essa associação com o melhor que sexo O bolo tá na história sexual há mais tempo ainda A Aven. Rede de visibilidade e educação assexual E hoje eu vou estar falando bastante sobre a Ava É um site importante no contexto da comunidade ace E um dos motivos é de que seu fórum foi e ainda é Um dos principais pontos de união de pessoas que se identificam como assexuais E como é um site em inglês, é no mundo todo, sabe? E se você nunca foi de frequentar fóruns Deixa eu me contar uma coisa que é bem comum de se ter em fóruns É uma sessão de boas-vindas Onde novos membros se introduzem E membros antigos, veteranos Vão lá dar as boas-vindas Receber os novos membros e interagir com eles E também é comum nessas sessões De que os membros acabem adotando Algumas expressões que se tornam comuns No momento de receber um novo membro E é aí que entra o bolo na Aven Chegava um novo membro e vinha Greetings, lovely one Would you like to have some cake? Aí vinha outra e vinha Hey mate, want some cake? Eu não sei porque que eu tô fazendo esses ataques O ponto é que oferecer bolo a novos membros Se tornou uma tradição que eles realizam até hoje lá no fórum Volta, volta, volta, eu quero meu bolinho, minha bandeira Aí chega um novo membro, oferecem bolo Usam esse emoticonzinho lá Que é o emoticon do bolo do site E se tornou uma coisa super comum dentro da comunidade quem diria que a gente teria tanto a falar sobre bolo aqui, né? Com certeza me deu até um pouco de fome. Não sei por que eu coloquei essa imagem agora. Ficou olhando pra aquela imagem ali. E eu ainda não tomei café da manhã. Estou aqui, ó. Só um cafezinho. Vamos para o próximo. Os naipes de as. No inglês, assexual é asexual. Na escrita só muda um S, só que a fonética fica diferente. E de asexual, ace é uma forma de contrair a palavra. Simultaneamente, ace... Também é as de naipes de baralhos Então a associação de assexualidade com os as de naipes de baralhos Se ocorreu de uma forma bem natural até E como nós brasileiros aderimos a muitos termos que surgiu na gringa Também se tornou uma coisa comum aqui no Brasil Os mais usados são o as de copas Que costumam representar os assexuais românticos E o as de espadas Que por sua vez representa os assexuais Aromânticos. Se você não entende desses termos, eu tenho um vídeos falando não, sobre tá isso. Tá aqui no izinho, ó, bem no cantinho, aqui, bonitinho. Ou é desse lado, eu nunca sei qual lado é. Há também quem utilize as de ouros para representar demissexuais e demirromânticos. E, o último, as de paus para representar a área cinza e todas as identidades que se encontram lá para além da demissexualidade. A bandeira assexual. Bandeiras têm se tornado muito comum dentro do contexto LGBTQ+. Mesmo que já exista bandeira LGBT que representa a comunidade como um todo, tem bandeira bi, tem bandeira trans, tem bandeira pan, tem bandeiras lésbicas, tem bandeira intersexual e tem bandeira sexual. Uma bandeira é uma ótima forma para você De demonstrar orgulho Que é uma coisa que nós que acabamos por fugir Dos padrões impostos pela sociedade Sempre buscamos ter Para podermos resistir Mesmo que cada um passe por coisas diferentes Até 2010 não existia um símbolo fixo Que representasse a comunidade assexual E a sexualidade Então diversos usuários de comunidades assexuais Se uniram e apresentaram Ideias de o que poderia ser A bandeira assexual Várias enquetes foram feitas e a bandeira que foi a vencedora foi a feita pelo usuário Stand Up que é essa que vocês estão vendo agora bem simples linhas horizontais com as cores preto, cinza, branco e roxo respectivamente de cima para baixo a ideia é que o branco, cinza e preto representem respectivamente a sexualidade a área cinza e então, todo o espectro sexual e o preto a assexualidade. O roxo, por sua vez, representa a comunidade sexual como um todo. Depois disso, a bandeira passou a ser amplamente utilizada e é o símbolo mais forte e mais representativo da comunidade assexual. O triângulo da Avon O símbolo da Avon é um triângulo invertido com um gradiente de branco para preto, de cima para baixo. Ele é apenas o símbolo do site da Avon, não um símbolo assexual, mas devido à importância do site com o contexto da comunidade sexual, ele costuma ser associado à comunidade também. A ideia do triângulo é de representar em cima a alossexualidade e todas as orientações alossexuais como branco e gradativamente escurecendo para uma área cinza que vai afunilando até chegar no preto mais sólido que seria a assexualidade, sua forma mais estrita, mais zero zero de atração sexual o anel preto, com a premissa de ter uma forma de assexuais reconhecerem outros assexuais sem terem que escrever assexual na sua testa. Muitas pessoas começaram a usar anéis pretos no dedo no meio da sua mão direita. Então, um usar um anel preto de qualquer material no dedo do meio direito passou a ser uma forma bem sutil de demonstrar orgulho assexual. Mas é bom lembrar que algumas mulheres lésbicas usam anéis de coco no dedo polegar ou no anelar, em qualquer mão, para indicarem que são lésbicas. Assim como a comunidade swinger também usa anéis pretos em qualquer dedo para indicarem que são swingers, mas eles nunca usam no dedo do meio direito em respeito à comunidade sexual E essa coisa, né, anéis sempre tem milhões de simbologias, negócios para as pessoas, então essas simbologias podem acabar... Se confundindo, eventualmente. E antes de trazer o último aqui dessa lista, quero te lembrar de que eu sou @apenascup em todas as redes sociais e se inscreva, caramba! Vamos? Você tá curtindo o vídeo? Se inscreve! E comente quais desses símbolos você já conhecia ou você conheceu a partir de mim. E eu vou trazer aqui agora um extra, que é a MEBA. E esse é extra porque é um símbolo, expressão que era usada há muito tempo que há muito tempo também já parou de ser usada Então é mais a serviço de curiosidade No inglês, asexual é o que significa assexual mas também significa assexuado, o termo da biologia E amebas são conhecidas por realizarem reprodução assexuada Então bem no início da comunidade Lá nos confins da internet e tudo mais Se tornou um termo que era utilizado Para se referir a pessoas assexuais Mas não por muito tempo Porque ace rapidamente se tornou o termo padrão E mais predominante mesmo Mas você consegue encontrar sites e coisas bem antigas De pessoas assexuais se auto-intitulando amebas Eu literalmente descobri isso Fazendo o script desse vídeo Pesquisando pra ver se tinha algum outro termo Que eu não conhecia E eu tô chocado No Brasil, essa associação Nunca existiu, até porque, primeiro que aqui, assexual e assexuado são termos bem diferentes E não dá pra fazer aquela piadinha, trocadilho, como o inglês pode Segundo, que falar assexuado ao invés de assexual, costuma beirar a ofensividade para alguns assexuais Sendo relevado quando a pessoa é bem ignorante, a pessoa não sabe, a pessoa... Realmente tá aprendendo agora Aí tudo bem, sabe? É primeira vez que você ficou, ouviu falar sobre assexuais Falar assexuado Hum, até entendo Mas gente, apesar de que nem tanto, né? Porque a pessoa fez ensino fundamental Ela sabe que assexuado é um, um ser que reproduz por reprodução uh. Calma, calma, capi Calma, vamos fazer aqui A pessoa está tentando aprender. Ela não sabe o que faz, Cap. Não precisa. Se